Tá bom, vamos lá de novo tentando. A parte impossível. Ai ai ai, gente. Foi, foi engraçado porque a gente assistiu a música depois e pensei, putz, precisamos gravar mais um parte, né? Claro que ele falou, cara, eu falei, ah, não, a gente já passou muito mico no primeiro, imagine agora. Ok, mas vamos lá, vai ser rapidinho. Só que não. <risos> Nossa. Não falha? Não falha? Falha. Que que é falha? Falhar é falhar, é tipo... Ah, falha é falar? Não, falhar é do verbo falhar, é do verbo não conseguir. Tipo, eu tinha que ler este livro até ontem. Eu falhei. Eu não consegui. You like fazer. Ah, isso. Ah, tá. Dá? Não, na. na conduta da... filha da puta. Filha, filha de, de uma, uma puta. Huh? Feita? não é feita. Não é feita? Cacete. Eu na conduta Vê? Vista? Vira. vira. vipa Vica. Vista. Viva. Vica. Fecha a pulsa Vira. Cara, não é vira. Não. Vida. Vida cara que, que te escuta, talvez? Que me escuta, me escuta. Que? que? Muda a tela que te muda que se puta? Que se foda ah. O mundo oh. o, viu? Muito bem é? O mundo anda mais não Muda, muda. Oh. O que se planta? Ca que? que? Vim para a terra que te... Sei lá... Que te fazer, que te... Canta? Vim para a terra que te canta? Como você pegou Sei isso? Lá. <risos> você chutou, né? Não! Almoço. Uh -huh. vende o almoço, pega a conta? Janta. pega a janta maluco, que sim. Não. Eu o janta que é o mesmo Ajudo. que antes. Canta. Canta! Ah, tá. É muito rápido! Tá, eles não, não querem que você aprenda como escrever palavrão, mas eles não cortam o palavrão da música. Não. não! Tá bom! Vida louca, vida louca! Não! Living a vida louca! Você! Sim, a gente conhece essa okay. música Meu Deus, você tirou do fundo do baú essa Como? O okay? Eu tirei de onde? Do fundo do baú Que que é baú? Baú é... Baú. Ah, chest A chest Isso, tá. isso Então, como que é? Do fundo do baú, é tipo, tava lá no fundo, tipo todo mundo esqueceu sobre isso ninguém lembrava que existia mas todo mundo um ama essa música eu sei mas é que é muito antiga e ninguém puxa na live na vida louca curta curta curta ah peguei não sei qual é que eu peguei <risos> Que não muda um, mundo, mundo. É muito mundo, né? Muito mundo que ele fala. Que é no mundo que defende. Oh. Vale mais seguir. Oh. Em? em. Calma eu vou pegar. Tá bom. Entendi. Em frente. Ah, é? é... Olha só gente. É, é, é... Ele fala bem claro, assim Ele é. não mistura as palavras Só que ele... ele tá falando tão rápido Que eu preciso prestar atenção Na palavra que eu tô tentando Exatamente. acertar Eu não posso acertar mais do que uma palavra numa linha Mas eu também não Com a... Mu... Com a minha gente ah. Ah, ah, isso foi que fácil. fácil. Ah, eu perdi já. <risos> Na verdade, eu... Nossa, eu não peguei essa! Meu Deus, parabéns! Nossa, eu não fazia ideia do que eu tava cantando. <risos> Na verdade, eu quero aquilo que e difere? difere difere. Difere. não Mal. U ou L. Não, Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... nem. É. Mas? Mas. ou <risos> L. O S! <risos> O oh, G, é aquilo mas... ah, essa mm. é fala você tem que saber, mas o no domingo que porra que se que mas não he no fucking way, babe. Não. Que que nossa não. É isso? ele não fala mas não. Ele fala mas não, fala mas", não. Ai. Esse, esse fala de Que ah. se fala ah. fala de eu vou pegar. De, Portagal, de Portugal? De Não. Aquilo que se fala de Portugal para a nação? Começa com O no Não. Não, não, Quando no, no, no. fala de When? When? IMAGRAÇÃO? Não! Im IMPORTANTE! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! QUANDO? QUANDO ele falou isso? Aquilo que se fala de importante para nação. Importante. Agora ele está misturando as palavras. Eu falei... Sabe o que a gente falou! Ai. Essa parte não, não termina? Terminou ainda? Não, não termina nunca, eu acho. Ah. como quem bate coração Viu? É só uma palavra. Combate o coração. Ah, muito bem. É. É? Olho e veja, vejo, vejo tu, tu bagagem na... Na, na bagagem vale o vale o, por uh -huh. mas não vale o puro. puro. No. Estava que Couro? Couro Couro uh, Isso Calma, Ué. primeiro, o okay, que que laço? Segundo, o okay, que que é couro? Tá Laço pode ser várias coisas Ah, tá ah, Nesse sentido ele fala tipo laço de amigos, laço familiar, é tipo conexão esse so. laço que eu mantenho vale ouro Tipo, essa conexão ah, que eu mantenho tá. com alguma coisa vale ouro Mas, mas não, não vale couro. couro Couro é leather Não sei o que significa, mas é o que ele está falando Ok Faz tudo sentido <risos> Aqui se vê suborno ah, Sabe o que é suborno? Suborno é tipo, você viu uma coisa que eu não queria que você visse, eu pago, eu pago pra você ficar quieto, é um suborno. Ah, é um bribe. Isso. Tá. põe Põe na, na conta do mano. Que engana uhum. o povo. É, ele uhum. tá falando do, dos políticos brasileiros uh, tá. yeah. ver... ver tu cara Tá Eu quero uh. ver tá cara Tá é tipo estar, quero ver estar cara a cara Cara a cara é diferente um pro outro eu quero, tipo, eu quero ver você cara a cara Não você, eu quero ver estar cara a cara Tipo, os, os políticos fazem isso tudo escondido Eu quero ver se tiver cara a cara ah, Entendeu? Tá. Mais ou menos isso Um pouco Tem muito, muito Dó Ó <risos> Oh, okay. mas não fala falar. Falei? Falão? Com m. Não, é? ah, não falam, tá. <risos> para para para para Para ó. Fácil isso, né? Para para para na. Acabou para A gente acabou? Ah. Quer ter música agora? Acho que tá terminando, vamos é, terminar. Acusa. Então. É que ele fala junto, não adianta acusar. Ah. Acusar. Isso, adianta. Ele fala junto. acusar, <risos> Ah, não pensa que eu parei, acabou, acabou, não acabou, não. Acabamos, acabamos, eles não precisam saber Acabou Tem que ser, tem que ser parte 3 Essa, essa série nunca não. vai acabar Não, a gente acabou, galera A gente arrasou, vai lá Eu não vou mais fazer isso Ai, tá bom ah. Cara, que música Alguém conseguiu escutar essa música E entender todas as palavras Eu acho que não, né já faz muito tempo que estamos tentando. Tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. <risos> Tem dado risada do nosso fail, da nossa falha. É. Ah, um beijo, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.